É, nesse momento, Prefeito, a gente tem conversado bastante a oportunidade de a gente cada vez mais colocar a escola no nosso estado. Fazer a integração desde a educação básica até a, a universidade. E a gente tem pensado estratégia principalmente nesse pós-pandemia. Esse pós-pandemia vai ser essencial para a gente repensar a educação no contexto de desenvolvimento do nosso estado. Então por isso que eu estou aqui como professor como educador, como alguém que acredita em vocês, acredita nas pessoas, acredita na nossa sociedade para fazer essa transformação. Então eu queria muito e colocar aqui à disposição né, do movimento negro, dos movimentos sociais, das comunidades, das favelas, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a educação do Estado. Seja no espaço que a gente ocupa, seja com a possibilidade de a gente ter um Estado mais humanizado, com olhar para a educação e que fortaleça essa integração da educação com todos os movimentos sociais. Obrigado, parabéns a todos.